Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, você deve estar procurando informações aí do rosa mosqueta amazônica, né pessoal, esse produto aqui, né. Esse aqui é meu quinto pote, tá. Eu tô no último mês aí de, tra de tratamento, né, com rosa amazônica. Então nesse vídeo eu vou passar aí a minha experiência, tá bom, com rosa amazônica. Esse produto tá ganhando aí muito destaque na internet, né, nas redes sociais aí. Tem muita gente falando, influenciadoras famosas aí no Instagram fazendo campanha, né. Mas algumas pessoas não falam toda a verdade, tá pessoal. Tem alguns clientes aí relatando, né, que não, que não tiveram resultados satisfatórios aí com rosa amazônica, tá. Então tem gente falando bem. Tem pessoas falando mal, então nesse vídeo vou passar toda a verdade, tá? Vou passar toda a minha experiência aí com o produto, tá bom? Então fica até o final comigo, vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo completo, tá, pessoal? Deixa o like no vídeo pra estar tá ajudando aí também pra que o YouTube entregue esse depoimento aí pra, pra mais clientes, tá, pessoal? Então, deixa eu me apresentar, é, prazer, meu nome, meu nome é Diego, tá bom? Desculpa se eu estiver envergonhado, tá? Eu só tô aqui hoje pra dar um depoimento rápido aí pro produto. por que que eu resolvi fazer uso aí no rosa amazônica, né, pessoal? É, desde muito cedo e desde muito jovem, eu sofri muito aí com espinhas e, e acnes no rosto, né, pessoal? E eu cometi um erro aí, que é coçar, passar... Passar as unhas, né, pessoal? Eu acabava coçando com as unhas, né? E acabei ficando com muitas manchas e muitas marcas aí, nas espinhas, né? E é uma situação que afeta a nossa confiança. que A gente sabe que tem pessoas aí maldosas, né? Eu sofri muito com bullying, né? Pessoas colocavam apelidos, faziam piadinha da situação, tá? Isso me gerou muita timidez, tá bom? eu ia para as festas aí, tinha vergonha, eu não conseguia conversar com as pessoas. Tive dificuldade de arrumar uma namorada, né? Então eu fui atrás aí de alternativas aí para estar me ajudando, tá? Acabei achando aí um Rosa Amazônica. Tava ganhando muito destaque, né? Eu dei uma chance, comprei no site oficial, tá? E antes que eu esqueça, pessoal, uh, vou deixar aqui embaixo, tá? O site do fabricante oficial, tá? Que defita o, o destaque do produto. E tinha pessoas aí mal intencionadas criando os links falsos, criando sites falsos, vendendo o um produto pirata aí, aplicando golpes. Então, para você não entrar em sites errados aí, pessoal, tá? O site oficial vai estar aqui embaixo, que é o único que vende o produto original, tá, pessoal? Vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário. Mas fiquei comigo, tá? Vou passar mais detalhes. Como eu falei, né? Estou no meu último pote, tá? E fiquei surpreso aí, pessoal bons resultados, tá? O produto original, ele realmente funciona, ele realmente dá resultado, tá, pessoal? Uh, eu consegui eliminar praticamente 100% das marcas que eu tinha das espinhas, eu não sei se aparece na câmera, mas acho que dá para ver, que não tem quase nada mais de, de marca de espinha, tá, pessoal, De daquilo que eu gostava, né? Então é um produto que dá resultado de verdade, tá bom? Aquela, aquelas marcas de, de expressão, aquelas, como é que chama? Pé de galinha, né, pessoal? Aqueles pés de galinha nos olhos eu consegui diminuir bastante também, não tem quase nada de pé de galinha, tá? Tinha muitas rugas na testa, diminuiu bastante também. Então é um produto, pessoal, que tá de parabéns, tá? Lembrando que ele é um produto totalmente natural, tá? Ele, ele é composto aí pelo rosa mosqueta amazônica, ácido hialurônico, colágeno, verisol e retinal, tá, pessoal? É um produto totalmente natural. Essa combinação aí, exclusiva que vai trazer resultados, tá? Lembrando, né? Ele passou pela Anvisa, tá, pessoal? É, foi, foi aprovado na Anvisa, totalmente seguro. Não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito colateral, tá? E o rosa amazônica, pessoal, ele vai combater radicais livres, tá? Ele promove a renovação das células, ele faz com que o organismo troque células danificadas por células novas, tá? Recuperando os danos da pele, tá, pessoal? Como eu falei, vai combater rugas, vai combater pés de galinhas, marcas de expressão, tá, pessoal? Uh, vai combater bigode chinês, tá? Vai hidratar a pele, tá? Vai deixar a pele mais hidratada, né? Vai combater a flacidez na pele. Aí, tá? então, ele vai retardar o envelhecimento da pele, de modo geral, tá, pessoal? Trazendo benefícios, de modo geral, pra pele, tá? E deixa eu mostrar aqui como é que funciona, pessoal. Ele não é de tomar, tá? Você não deve botar na boca ele é de passar na pele, tá, pessoal? Ele é assim, ó, tá? Você vai passar no dedo, tá, as gotinhas, e vai passar na, no rosto, né, pessoal? Vai colocar no dedo, vai passar no rosto, tá? Ah, aqui, assim, com, com o dedo, né? Você deve estar tá usando de manhã, tá, pessoal? Ah, mulheres usar antes da maquiagem, tá, de manhã. Daí você passa, né, com o um produto com, com a mão, assim, e deixa agindo por uns 3 minutos, tá, pessoal? Antes de sair de casa, antes, antes de sair trabalhar de manhã, tá bom? Então, e tem que usar todo dia, tá, pessoal? E por que tinha clientes aí que não estavam satisfeitos, tá? Tem dois motivos aí, tá? Tem clientes que compraram em sites aleatórios aí, é, compraram produto falso, caíram em golpes, tá, pessoal? Alguns clientes aí não usam todo dia, não usam corretamente, tá? Usam de qualquer jeito, daí não conseguem resultado satisfatório, tá? E, inclusive, pessoal, uh, se você comprar só um pote, tá? Tem clientes que compram só um pote e também não vai ser suficiente, tá, pessoal? Embora ele tenha resultados rápidos, né? Você pegando todo dia mas para que você tenha benefícios mais completos e benefícios mais satisfatórios para a pele, o fabricante recomenda aí pelo menos três potes, tá? É, para você ter benefícios mais completos, né? Como eu falei, quanto maior o kit que você pega aí, além de garantir um tratamento completo aí para para pele, né? Você também garante um desconto no preço, tá, pessoal? Então, uh, para você estar tá adquirindo aí produto original, que é muito importante comprar o original, tá? O site do fabricante, que é esse aqui, né, pessoal? O original vai estar tá aqui embaixo, vai estar tá aqui na descrição, no primeiro comentário, para você comprar aí com segurança no site oficial, tá, pessoal? E cumprindo cartão de crédito, né? Foi super seguro, tá? Entrega rápida, meu kit chegou em uma semana, tá? Então, desculpa qualquer coisa, tá? Era só um depoimento rápido aí, tá bom? Desejo sucesso aí tá no seu tratamento aí com rosa amazônica, tá bom? Então, um abraço aí, tá bom? e Valeu!